E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos continuar falando a respeito de como parametrizar um toroide, que é uma superfície de revolução parecida com um donuts, uma rosquinha, vamos dizer assim. E, para isso, eu utilizei dois parâmetros e que demorou um certo tempo para visualizarmos porque tudo isso, de certa forma, é questão de visualização. É o mais difícil de se fazer nesse tipo de parametrização. E, recapitulando, como podemos parametrizar esse toroide? Podemos pegar um ponto aqui e rotacionar, e aí vamos criar um círculo em sua volta. E, claro, pode ser qualquer círculo, mas eu peguei um aqui no plano Zy. E quando parametrizamos esse círculo, nós vamos ter um ângulo S que varia de zero a 2π. E depois disso, nós rotacionamos esse círculo ao redor de si mesmo. Ou melhor dizendo, vamos rotacionar ele ao redor do eixo Z. E tudo isso, com o mesmo centro, isso significa que a distância do centro do círculo até o centro do toroide sempre vai ser igual a B. E essas são as visões superiores e, por causa disso, nós definimos um segundo parâmetro t, que nos diz o quão longe o círculo rotaciona ao redor do trajeto do eixo z. Então, esses são os dois parâmetros que nós definimos. E, nessa aula, vamos continuar tentando entender o que acontece, de fato, com esse tipo de superfície. E, para isso, nós temos aqui uma espécie de domínio, que é a nossa parametrização irá definir. O S vai de zero a 2π, o que significa que quando T é igual a zero, nós temos uma rotação para fora do plano Zy. Aqui, o S está em zero e vai até 2π. E quando T vai para 2π, nós movemos o nosso círculo para frente. Nós rotacionamos ele ao redor do eixo Z. Um faz um ponto rotacionar ao redor de um centro, e isso cria um círculo, e o outro faz esse círculo rotacionar ao redor do eixo z. e Portanto, essa linha no domínio ST corresponde a esse círculo tridimensional do nosso espaço XYZ. Dado essa introdução, eu espero que você tenha visualizado bem como esse toroide é criado. e Agora, vamos tentar definir uma posição para o vetor dessa parametrização. Primeiro, vamos fazer o z, que é bem mais simples. Para isso, vamos olhar essa imagem aqui. Qual vai ser o nosso z? O x, o y e o z devem ser uma função de s e t, correto? Mas o que isso significa? Significa que qualquer posição no espaço deve ser uma função de um t particular e um s particular. E é exatamente o que temos aqui. Esse ponto corresponde a esse aqui. Esse ponto aqui, que é o pi sobre 2, π sobre 2 corresponde a esse aqui. Esse ponto aqui, quando o t está saindo de zero, corresponde a esse aqui. E, por fim, esse ponto é esse aqui onde percorremos um quarto de círculo. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que quaisquer s e t representam um ponto nesse plano x, y, z aqui. Por causa disso, tanto x, quanto y, quanto z são funções de S e T. Então, primeiro, vamos determinar o z, ou seja, o z como uma função de S e T. E qual vai ser essa função? Bem, se você pegar qualquer círculo e determinar o ângulo entre o raio e o plano xy, então, esse ângulo aqui é o ângulo S, e eu posso desenhar o círculo aqui para ficar melhor de ver. Esse aqui é o ângulo S, e o raio eu vou chamar de A, e z será essa distância aqui, que é a parte de cima do plano xy, e aqui podemos aplicar o que chamamos de razões trigonométricas. Então, esse aqui é o z e agora podemos aplicar o que chamamos de razões trigonométricas. E se você não lembra, eu sugiro que você dê uma revisada nesse conteúdo. Ou seja, nós calculamos o seno desse ângulo S, que eu posso colocar aqui, e que é igual à medida do cateto oposto ao ângulo S dividido pela hipotenusa, que nesse caso é o A. Então colocamos aqui que o seno de S é igual a Z sobre A. E se multiplicarmos ambos os membros dessa equação por A, vamos ficar com A vezes o seno de S, que é igual a z. E esse z nos diz o quanto estamos acima desse plano x e y. E com isso, z, que é uma função de S e de t, vai ser igual a A vezes o seno de S. E note que esse z não faz diferença alguma. Isso porque não importa o quanto rotacionamos o círculo ao redor desse eixo z. O que é importante é o quanto giramos em torno desse círculo. Se o s é zero, então estamos apenas no plano xy. E se o s é igual a π sobre 2, então estamos aqui em cima no círculo, o que significa que estamos rotacionando nessa parte superior da nossa rosquinha, do nosso donuts. Agora, vamos tentar achar x e y. Note que essas duas figuras são visões superiores do nosso toroide, correto? Portanto, a distância do centro de todos os círculos até o centro do toroide é igual a B. Portanto, todas essas distâncias são iguais a B. E, Portanto, para achar o x e o y, vamos pensar em o quão distante da nossa origem cada ponto está. E, claro, para isso, você precisa fazer uma projeção desse ponto no plano xy. E para visualizar isso melhor, de novo, nós podemos olhar para esse círculo, que é um círculo em particular. Tá? Se eu colocar aqui um plano XYZ, a distância do círculo até o centro do toroide vai ser essa aqui, que é o B. E Será que é possível calcular essa distância? Se nós olharmos para esse centro, nós temos um ângulo que é formado entre o raio e o plano XY. E se soubermos esse ângulo, nós conseguimos determinar esse Z, correto? E acaba que esse ponto é a projeção desse aqui no plano XY. E, com isso, nós conseguimos descobrir essa distância, que é igual a A vezes o cosseno de S. Isso porque o cosseno de S é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E, se ajeitarmos, vamos ficar com isso aqui. Portanto, essa distância vai ser igual a essa aqui, que é B, mais essa aqui, que é a vezes o cosseno de s. Se o s estiver para cá, o z vai estar aqui e a distância até o centro do toroide será menor. E isso faz sentido, porque essa distância aqui vai ser menor do que b. E se olharmos para essas figuras aqui, que apresentam visões superiores da curva, o b é essa distância aqui. E quando somamos com a vezes o cosseno de s, essa distância fica maior. Ou seja, essa distância aqui é b mais a vezes o cosseno de s. Isso significa que estamos dependendo do s e do t. Mas em que isso ajuda a determinar o x e o y? Se nós pegarmos um ponto aqui e rotacionarmos, a distância entre ele e o centro da toroide vai ser essa aqui, que é igual a B mais A vezes o cosseno de S. O que significa que estamos indo para longe do plano x, y. E quais são as coordenadas x e y desse ponto? Essa aqui é uma visão superior, correto? O que significa que nós estamos no topo do eixo z olhando diretamente para baixo, para o chão. Ou seja, estamos olhando para o plano x, y. Se você desenhar outro triângulo aqui, esse aqui é o ângulo T, e calculando o seno dele, o que achamos? Esse aqui é o x, nossa coordenada x como uma função de s e t, e que vai ser igual ao seno de T, que é o seno desse ângulo, seno de T vezes a medida desse lado, que é a hipotenusa do triângulo, e que é igual a B. Mais a vezes o cosseno de s. E, claro, esse x aqui está na direção positiva. E, claro, do jeito que eu defini aqui, é como se os valores positivos de x estivessem indo nessa direção e os negativos nessa aqui. A ideia aqui só foi mostrar o desenho. Não se importe tanto com essa questão de eixo agora, ok? Então, basicamente, para determinar a coordenada x em função de s e t, você pega o seno desse ângulo t e multiplica por b mais a vezes o cosseno de s. E como podemos determinar o y? No nosso triângulo, ele representa essa distância aqui. Então, o y, como uma função de st, vai ser igual ao cosseno desse ângulo, que é o cosseno de t, vezes essa medida, que é igual a b mais a vezes o cosseno de s. Isso porque, para calcular o cosseno desse ângulo t, nós precisamos pegar o cateto adjacente a ele, que nesse caso é o y, e dividir pela hipotenusa, que nesse caso é b mais a vezes o cosseno de s. E aí, quando você ajeita, você acaba chegando nisso aqui. E como o y depende do t e do s, ao invés de escrevermos apenas y, colocamos y como uma função de s e t. Eu posso copiar essa parte e colocar aqui embaixo e, finalmente, terminamos a nossa parametrização. Mas podemos reescrevê-la como uma função com valor de vetor posição. Como assim? Vamos dizer que nós temos uma função r aqui que representa o vetor posição e que dependa de s e de t e que vai ser igual ao x de s e t, que eu posso colocar aqui como b mais a vezes o cosseno de s, vezes o seno de t, e isso vai na direção x. Então, podemos colocar um i aqui. Mas lembre-se, do jeito que eu defini, essa aqui é a direção positiva do x. E somamos isso com o y, que é b mais a vezes o cosseno de s, vezes o cosseno de t na direção j, que é o vetor unitário de y. Ou seja, esse aqui é o nosso vetor unitário j. E ainda somamos isso com z. Ou seja, mais a vezes o seno de s na direção do vetor unitário k, que é esse vetor aqui. Com isso, qualquer S e T dentro do domínio, nós conseguimos achar a posição do ponto aqui no toroide. Por exemplo, se você pegar esse ponto aqui, onde o S e o T são iguais a π sobre 2, você pode substituir aqui nessa função e vai achar a posição do ponto no toroide. Para terminar, vamos fazer isso rapidinho? Ou seja, se quisermos achar o vetor posição do ponto π sobre 2, π sobre 2, isso vai ser igual a b mais a vezes o cosseno de π sobre 2, que multiplica o seno de π sobre 2, isso na direção i, mais b mais a vezes o cosseno de π sobre 2, vezes o cosseno de π sobre 2 na direção j, mais a vezes o seno de π sobre 2 na direção k. E resolvendo, nós vamos ter que o cosseno de π sobre 2 é zero, então, esse produto vai zerar, e o seno de π sobre 2 é igual a 1. Aqui também vai dar zero, sobrando somente o b, mas como aqui também é zero, toda essa parte vai zerar. E o seno de π sobre 2 é igual a 1. Portanto, se ajeitarmos isso, vamos ficar com b na direção i, mais zero na direção j, mais a na direção k. E como na direção j é zero, então podemos reescrever isso como b na direção i, mais a na direção k. Então, o b na direção i é esse aqui, e depois subimos a unidades na direção k, e aqui nós temos o vetor posição, ou seja, esse ponto aqui corresponde a esse aqui. Claro, esse foi um ponto, de certa forma, fácil de calcular, correto? Mas você pode pegar qualquer ponto desse domínio. E jogar na função posição, que você vai encontrar um ponto nessa superfície. E claro, o s tem que estar entre 0 e 2π, e o t também. Esse é o domínio dos parâmetros da função r de s e t. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!